Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galiléia Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar Põe tua mão na mão do meu Senhor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 Glória a vós Senhor Depois que a multidão comer até saciar-se Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca E seguissem a sua frente para o outro lado do mar Enquanto ele despediria as multidões Depois de despedi-las Jesus subiu ao monte para orar a sós A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo Jesus, porém, logo lhes disse Coragem, sou eu Não tenhais medo Então Pedro lhe disse Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro Caminhando sobre a água E Jesus respondeu Vem Pedro desceu da barca E começou a andar sobre a água em direção a Jesus Mas quando sentiu o vento Ficou com medo E começando a afundar Gritou Senhor salva-me Jesus logo estendeu a mão Segurou Pedro E lhe disse Homem fraco na fé Por que duvidaste? Assim que subiram na barca O vento se acalmou Os que estavam na barca Prostraram-se diante dele dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não havia na face da terra homem mais humilde que Moisés. Nós temos um conceito um tanto equivocado, de humildade nos nossos dias. Parece para muitos que humildade é sinônimo de quem não tem nada, de quem vive na miséria ou de quem tem pouco conhecimento ou quase nada sabe. Na verdade Moisés não se encaixa nesta realidade, porque ele tinha conhecimento, ele foi criado com o filho do faraó, como também, de certa forma, um herdeiro, ele viveu em meio à riqueza, muito embora depois tenha se desprendido de tudo isso, quando foge do Egito. Mas onde está a humildade deste homem? Justamente em colocar a sua confiança em Deus. Em ver-se necessitado do Senhor, de não confiar em si mesmo, senão no próprio Deus. Tanto é que Moisés, no final desta primeira leitura, vai pedir a cura a Maria, porque ele sabe que é no Senhor que ele encontra a salvação, é no Senhor que ele encontra a regeneração da regeneração, e por isso que Ele intercede então por Maria. Esta confiança deve estar presente também nos nossos dias agitados, como a barca de Pedro. Hoje nós vemos que o Senhor, ao retirar-se para o alto da montanha, a fim de colocar-se em oração, pede para que os discípulos sigam em frente. Esta barca representa a igreja, o caminho que nós fazemos em meio às ondas turbulentas das situações que nós vivenciamos. Jesus não prometeu a nós que seguindo, que estando na igreja e sendo fiel, nós não teríamos momentos desafiadores. Se alguém pensou assim, diante desse evangelho, agora necessita reconhecer que também nós estamos sujeitos a esses momentos tão difíceis de instabilidade, seja na nossa casa, seja diante de uma situação que nos assalta, na saúde, ou em tantas áreas da nossa vida. E é nesse momento em que nós ficamos quem sabe apavorados, como também Pedro, que nós podemos visualizar aquele que caminha sobre as águas. Bem sabemos que na Sagrada Escritura, as águas do mar representam o desconhecido, representam o lugar da instabilidade, o lugar onde os males realmente nos cercam. Quando Jesus caminha sobre as águas, ele mostra que ele está acima de tudo isso. E é Pedro mesmo quem hoje pede para Jesus para caminhar também sobre as águas. Contudo, no momento em que ele perde Jesus de vista e começa a olhar para os lados, para o vento contrário... Este homem afunda No momento em que nós Paramos de fitar Jesus E olhamos para os problemas que nos cercam Facilmente afundamos Somente no momento em que Ele se vê necessitado de Jesus Estendendo a mão, pedindo Senhor salva-me Que ele é de fato reerguido Irmãos e irmãs, não fiquemos parados em nossos problemas, isso não quer dizer fingir que eles não existem, mas que nós possamos muito além das dificuldades que nós enfrentamos olhar para Deus. Quando o meu olhar pela fé está voltado para o Senhor, também consigo atravessar tantas situações que talvez sozinho eu não imaginaria em passar. O Senhor é aquele que sempre estende a mão para nós, que nós hoje façamos com que o nosso medo dê lugar à nossa fé e com humildade reconheçamos que apenas em Deus nós podemos. E assim, esse trecho bíblico, se fará presente na nossa vida, tudo posso naquele que me fortalece. Digamos juntos, tudo, tudo posso, posso naquele, naquele que, que me, me fortalece. fortalece. Amém. Vamos hum. ficar em pé?